Olá, sou a Alexandra Braga, mulher transexual, psicopedagoga, fundadora e atualmente vice-presidente do Fórum de LGBT, associação Fórum Homo Gênero LGBT não tem fins lucrativos e vínculo com partidos políticos. Nós, como associação, buscamos sempre juntamente com os órgãos públicos do município respostas e oportunidade para as pessoas LGBTs que de alguma forma é excluído, é tirado do seu seio familiar pelas questões de LGBTfobia. Temos um enfrentamento sempre no município quando se trata de mais direitos àquelas pessoas que ainda são vistos como escolha da sociedade. Pessoas LGBTs existem, sempre vão existir. Por isso, estamos com o Conselho da Diversidade engavetado na, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, porque fundamenta, listas religiosos dizem que não precisamos desse privilégio. Mas sabemos, sim, que resistimos e resistimos, temos a terceira parada este ano de 2020 em Mogi das Cruzes, ao qual vamos cobrar tudo isso que aqueles que deveriam garantir direitos e oportunidades não dão por questões fundamentalistas religiosas. Mas fora o Mogi LGBT, nós, na luta, sempre estaremos com nossa bandeira do arco-íris levantada e cobrando que esses direitos sejam efetivos em nossa região. Muito obrigada pela oportunidade e até breve.